Olá pessoal, nós somos o Grupo Tribuarte No programa de hoje da nossa TVA A gente vai mostrar algumas possibilidades de tocar o ritmo Igexá Usando o corpo e alguns objetos que a gente tem em casa E de quebra, vocês vão poder ver um pouquinho como acontece as nossas aulas online Vem com a gente! Hoje a gente vai aprender três instrumentos que tem no Ijexá. Um é o atabaque, um é o agogô e o outro é o chequerê. Só que a gente vai usar o nosso corpo, como eu falei anteriormente. Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai aprender é o atabaque. E a gente vai usar a palma costa de mão. Só usar a parte das costas da mão, batendo na palma da outra mão. E usar também o peito. A gente vai primeiro aprender a falar jeixar. e jeixar. O que a gente está fazendo é ritmar a palavra. Só que aqui a gente vai começar com o chá. Então a gente vai fazer chá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Igeixá. Beleza. Alguém quer ligar o microfone e mostrar como ficou? Isso, Caína. Mostra pra gente agora. Começa no é chá, né? Isso. Chá, fizé chá, fizé chá. Chá. chá, chá. É, isso. Mais alguém quer mostrar? Vamos Vou... lá. Voltei, voltei. Vou fazer uma... Agora a gente vai aprender o outro atabaque, que seria o atabaque de variação, que a gente também pode chamar de rum, que é o tambor mais grave. Ele tem uma pequena variação, você vai fazer também chá, ije chá, ije chá, é o ije chá. Ije chá, é o ije chá. Ije chá, chá, é o Ijexá, ijeixá, ijeixá é o Chá. Deu para pegar legal? Alguém quer mostrar essa viradinha aí? Chá, ijeixá, ijeixá, ijeixá é o ijeixá. Agora a gente vai passar para o próximo, que é o Agogô. O Agogô a gente vai cantar ele. E a gente vai falar: Quereco, coro, quereco. Quer e coco, quer e coco, quer e coco, quer e coco, quer e coco, não precisa fazer isso tudo junto, não tá? <risos> alguém quer fazer o querer querer coco do querer coco querer querer quere uma vergonha você fez certinho Railane. foi ótimo agora a gente vai fazer um que, é, que seria o querer e a gente vai usar a frase tu Chique. Tu, chique. tu. Chique tu. Chique tu. Chique tu. Chique tu. Chique tu. Chique tu. Chique tu. Chique tu. O te, a gente vai fazer um temudo mudo. Então a gente não vai mais fazer tu. A gente vai fazer tu. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica juntando tudo. E aí, viu como fica legal com todo mundo junto? O que Tour eu gravei com um saco plástico. A Conga eu gravei um balde. E eu gravei a panelinha. Ou seja, tudo que a gente tem em casa, a gente conseguiu fazer música e a gente conseguiu tocar e gechar. Aí aqui ficou, esse aqui seria o agogô, que é o querecôcoro, querecôcoro. Quere quere quere Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou tudo. Legal, né? Cada um pega seu instrumento aí, gente. Como é que é o ouvir? som do saquinho mesmo? Dudu, você pode bater no tu. E o chique se esfrega para frente para trás. Tu, chique, tu, chique, tu, chique, tu. Faz para mim o agogô de novo, Michel. Tá. Vou fazer aqui. Michel. Agora, vamos lá? Oi? Eu tô fazendo esse som no balde. Pode, faz o chá, e chá, e gê chá, e chá, e chá. Um, dois, três, vai!